pessoal, tudo bem? Eu tô gravando esse vídeo rápido aqui pra compartilhar com vocês um pouquinho sobre o bolsa multiplicador automática, tá? É, eu estou usando ele já tem um mês e dez dias aí, eu queria passar para vocês, né, algumas informações um pouquinho da minha experiência com ele e também a minha realidade, tá? Não tô aqui pra falar bem ou mal do produto, mas assim, eu quero passar a minha realidade, até mostrar pra vocês no decorrer do vídeo, é, o comprovante, sabe? Quando eu conseguir, se compensa para vocês você fica até o final do vídeo e tira a sua própria conclusão tá? Não tô como eu falei, não tô aqui pra falar bem nem mal, mas eu queria passar essas informações pra você entender primeiramente com como que funciona e no final do vídeo você é, tira a sua própria conclusão, beleza? É, e antes de mais nada, pessoal, antes que alguém me pergunte ou que eu me esqueça, eu vou deixar aqui na descrição o site oficial deles, tá? Foi onde eu comprei certinho, tá? Eu recebi o produto, não tive problema com isso, tá? Porque tá tendo muitos golpes na internet, inclusive eu caí um, é, em um golpe esses dias, Onde eu comprei, não recebi o produto, é, assim, tive meus dados vazados, né? Então, assim, isso é muito perigoso. Fiquem atentos a isso, tá? Então vou deixar aqui na descrição para estar tá ajudando vocês. E pessoal, como que eu conheci aí o Bolsa Multiplicadora? né? Por que, que eu decidi adquirir? eu tava com um dinheirinho guardado aí, né, e queria é, investir, né, alguma coisa pra multiplicar meu dinheiro e tal, eu sempre tive uma reservinha aqui, e assim, a bolsa de valores foi uma das coisas que mais me chamou atenção, né, até porque eu vi várias pessoas postando, né, muito dinheiro, ganhando ali um salário mínimo por dia, dois dias ali, é mais do que eu ganhava no mês, basicamente, e assim, me chamou muita atenção, é, porque assim, se eu conseguisse, é, fazer o dobro dele no mês, assim, tava bom do meu investimento e tal, e eu comecei a entrar no, em alguns grupos grátis, né, onde eu peguei algumas dicas lá na Bolsa de Valores e tal, só que eu só fui torrando dinheiro, né, fui naquela empolgação, não tinha é, experiência com nada, não tinha entendimento de nada, e fui perdendo dinheiro, e comecei a pesquisar, entrei nesses grupos lá, vi muitas pessoas postando resultados e tal. É, só que eu não sabia o que, que essas pessoas falaram e comecei a conversar com algumas pessoas, né? E nem todas me respondiam, algumas pessoas eram de boa e tal. E uma dessas pessoas me falou que estava usando é, esse bolso multiplicador, né? E me explicou como é que era e tal, me passou o site lá certinho. E fui lá para entender como é que funciona mesmo e... De fato, o Bolsa Multiplicadora, pessoal, ele é uma inteligência artificial, tá? Que ela é criada por especialista mesmo aí, que opera no mercado financeiro, né? É, que ganha dinheiro aí apenas é, na Bolsa de Valores, consegue multiplicar o seu dinheiro. Ele desenvolveu esse método, essa inteligência artificial... Que ela vai basicamente é, trabalhar para você, né? Onde você vai colocar o seu dinheiro ali no aplicativo ali, né? Dessa Bolsa Multiplicadora Automática. É, como fala o próprio nome, ele é automático, tá? Você vai colocar lá o seu dinheiro. Ele vai estar tá operando ali automaticamente. Porque ele sabe qual é as melhores empresas ali que pagam bem, né? As melhores corretoras, onde você vai investir o seu dinheiro ali. Vai ter um retorno, tá? Então é basicamente assim, tá? Às vezes você não precisa nem de investimento e nem de banca alta, tá? Até porque eu comecei com banca bem baixa, tá? Para quem não sabe, banca baixa, é quando você tem pouco dinheiro, não tem... Tanto dinheiro para investir, você coloca um dinheiro bom ali e vai ter um retorno muito bom, tá? Pra... Então, sim, o Bolsa Multiplicadora é, sim, uma inteligência artificial que vai trabalhar automaticamente, que tem uma assertividade muito boa, né? Você vai colocar o seu dinheiro ali, vai esquecer. E no final do mês ou antes do, do, do mês acabar, você pode estar tá retirando o seu dinheiro, todo o lucro ali que você obteve ali, né? E assim, a assertividade é muito boa, como eu falei para vocês, tá? É, eu espero o mês fechar, porque aí no final do mês eu sei basicamente o lucro que eu tive ali, e, pessoal, é insano, tá? É insano, realmente funciona, tá? Realmente vale a pena, porque, como eu falei para vocês, são especialistas ali que estão por trás disso, né? Eles ganham no mercado, então, se ele quer que seus alunos, né, quem tá ali com a sua inteligência artificial ganhe também. Então, automaticamente, você também vai ganhar, tá? Mesmo com banca baixa, com banca alta, você pode estar tá ganhando ali. Então, assim, realmente eu recomendo, tá? Só tomem cuidado, essa questão que eu falei para vocês, pessoal, tomem cuidado, porque às vezes... Como é sucesso essas coisas assim no Brasil, muita gente consegue estar tá clonando o site é, ou alguma coisa do tipo. E quando você vai comprar, você não recebe nada, tá? O bolso multiplicador só pode ser adquirido lá no site oficial deles, que é o mesmo que eu deixei aqui na, na descrição, tá? Onde você vai receber no seu e-mail tudo certinho, as informações, e você vai estar tá fazendo um investimento, tá? E como eu falei pra vocês, é um investimento bacana, porque traz resultados, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês o saque que eu fiz, pessoal. Eu fiz um investimento aí de quase mil reais, né? Um, foi um valor alto, né? É, assim, a banca não tão alta, não tão baixa, mas eu arrisquei. É, de primeira e eu consegui fazer aí mais três mil reais que eu vou deixar aqui o o, o saque para vocês que eu fiz pessoal então sim para mim compensou muito tá para mim valeu muito a pena tá é realmente funciona só fica essa questão para vocês tomarem cuidado onde você vai adquirir você tira a sua própria conclusão se vale a pena para você é se você entrar com 500 reais e você vai fazer um valor bom com 200 reais é apenas deixando ali ele trabalhando automático tá então realmente funciona tá espero ter ajudado vocês com essas informações se você tiver mais dúvida deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo, ou depois eu faço outro vídeo aqui para vocês, beleza?